E finalmente temos um brasileiro campeão da Clash Royale League West 2020 Uhul. Se liga só porque hoje tem comemoração BR ao estilo Tiktoker <risos> E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, ao maior estilo Tiktoker, moleque Temos um campeão brasileiro na CRL West, manos, É isso mesmo E pra vocês ficarem ligados Ficarem ligeiros Eu trouxe aqui pra vocês A última partida De cada um dos modos De jogo que aconteceu no último sábado na Clash Royale League West e deu BR. Deu o Brasil, deu Space Station com o brasileiro Samuel Bassotto. Inclusive ganhando e ganhando muito bem o seu jogo. Vamos ver como foi isso daí, então, agora. Nesse resumão com narração de Bruno e aqui no Canal Bruno Clash. E tá aí pra vocês o segundo jogo desse 2 contra 2. E lá vem o time da Space Station com tudo, Decão. Né, Já vemos ali o Double Barril sendo apresentado a arena, enquanto que dano, a torre inferno já vai dando conta daquele lava round, Brunão. Já explodiu antes de passar da ponte. É, então, já, já deu bastante dano ali na torre da esquerda da Misfits e não tomou dano algum. E já vai no contra-ataque, a estratégia tá dando certo. Vamos ver se consegue bater mais um pouco. Faca no bujo, né, cão? Já tem ali a Bola de Fogo acabando também com aqueles Dragões Esqueleto. Não pegou no Goblin Brigão. Agora o contra-ataque pode ser interessantíssimo Agora, sim. para Misfits. É, já foi o ataque, Decaão. Só complicou ali. <risos> já acabou. Que isso! Esse, essa, essa encomenda real é realmente absurda, né, Decaão? É complicado. Ela, ela trava tudo. Ao contrário dos recrutos Reais ali, ela que está sendo muito utilizada ultimamente. E é uma carta muito boa, né, Burlão? Porque sim, ela sim. dá conta... De praticamente tudo que vem ali tudo do contra-ataque. Enquanto que... Se... Desce pra utilizar no ataque Aí ia ser roubada demais, né? Exato, com certeza Olha, tá tomando dano Todo o ataque de Barril de Goblins Tá tomando dano ali O pessoal da Misfits Tá realmente complicado pra eles Vai de novo Já vem Bola hum. de Neve Mas olha lá Errou o Errou um Goblinzinho Aí não fez muito sentido Errar isso daí não, viu Brunão? Já temos errou, o Lava Round tentando avançar hein? por ali Já vai explodir novamente Antes de passar do Rio Dominação total Da equipe total, da PlayStation Total Acho que um dos dois V2 mais é, dominados Que a gente viu até agora na, na CRL Oeste, hein, não me lembro De outro ser tão dominado assim, tá totalmente Na vantagem, o, a Crap e o The God Uma das melhores, acho que se ganhar aqui Vai ser mais que comprovado que é a melhor dupla De, dois, mais, a melhor 2 V2 do mundo, né, com certeza Já tem ali A Mosqueteira dando conta de tudo, Bárbaros em volta Do Mecha Cavaleiro, o Trunco vai passando Por baixo, vem ali avançando O Barril de Esqueletos que explode na torre E a primeira torre da partida <risos> é torre no chão Deku derruba a primeira torre já acaba com mil amigo já destruiu ali o ataque e agora parte para tentar segurar de novo mais um lava -pups. será que dá? Vou lá para defender aquela mosqueteiro barril de esqueleto já vem ali para defesa também Ibro não aí já foi acabou. já acabou até com os lava pumps acabou Cara, posso falar, que aquela peca não tinha função ali pra defender muita coisa, mas ela foi perfeitamente utilizada ali no meio pra chamar atenção de Lava Pump, chamar atenção de tudo e garantir a, a vitória. E o set pra Space Station, Decão! Muito bom, vamos lá então, Decão, agora é a hora! Tem jogo na tela, tem Samuca contra o Wing! E tem mais Pescador na tela, puxando Mineirinho. Será que foi uma repetição dos dois decks, Bruno? Parece que sim. É... Muito, muito possível, viu, Decão Agora não. Eu acho é. que não tinha... Não tinha o Arkero mágico no deck do Wings antes, né? É, do Wings eu acho que não. Foi uma, uma... ou ele incluiu essa carta ou ele mudou realmente o deck. Já o deck do Samuel foi mantido, né, Decão Tá com tanta com confiança certeza. que ele provavelmente manteu. Manteve, né? É, tá faltando o um gigantão aí, mais umas cartas e tá lá, Bruno. Opa! Forciais por parte do que? deck do Wings. Olha, e tem ali também? Uh, o carrinho de canhão também entrando ali também, né? Carrinho de canhão hum. na tela pela primeira... Hum, não pode deixar bater não, Legão. Teve que gastar o um mineirinho ali, vamos ver se esse tronco vai deixar ele passar, não. O espiriturador Puta. não cura a segunda fase ali do carrinho de canhão, porque vira uma construção, né, Bruno? É, não consegue... não, não, não tem como curar a construção. O jogo começou, ainda tá praticamente empatada a partida. A gente já vê aí o esboço do deck, falta o gigante ali no deck do Samuel. Ele manteve o mesmo deck e o Ings veio com um deck... De porcos, aquele deck de porcos com o espírito curador. Esse deck dá muito trabalho. O Samuka tem bola de fogo, ajuda muito, né, Decão? Pra counterar esse arqueiro mágico é perfeito, contra os porcos também pode funcionar muito bem. Só tem que tomar cuidado, Brunão, pra não mandar bola de fogo e depois os porcos serem curados pelo espírito. É, exato. Essa, essa é a preocupação. Tem que jogar a bola de fogo e já colocar uma carta na tela pro espírito pular nessa carta. Porque se ele for pros... Por os portos, pode dar trabalho Pode complicar aí as chances do Samuka Vamos lá, ele já tá ligado Já sabe que isso é uma possibilidade E vai ficar ligadasso no que pode fazer Já rodou o deck ali com o seu troco, Decão. Deu muito bom pro Samuel ali Ele matou o carrinho de Canhão no campo de defesa do Winx Que vai ficar parado ali até acabar o tempo dele Vem agora a Porcada Será que tem bola de fogo? Não Vai querer ativar a Torre do Rei, Bruno. Não, Será que foi uma boa ali pro Samuel? Ativou a Torre do Rei Vai tomar um dano ali que não era tão agradável assim Bola de fogo Utilizada ali, eu, eu nunca sou a favor quando você ativa a torre, mas sofre muito pra isso. E foi um belo de um sofrimento, hein? Vamos ver se vai chegar bem no contra-ataque por ali. Bola de fogo defensiva agora vai causar um pouco de dano ali com a Passa a frente agora, Samuel. Samuel passou a frente, agora tudo igual. Mas pensar que realmente ele tinha a possibilidade de estar assim, sem tomar tanto dano, né? Tem que sempre ficar de olho nisso daí. E já vai o Pescador de novo tentando puxar a torre ali já foi pra torre. Tá defendendo ali, pelo menos agora ajuda, né, contra o Pescador. Como tava na primeira fase ali, coroa sim aquele carrinho de canhão na direita. Vai batendo bastante com o Mineirinho agora, Pescador contra o Pescador. Quem puxa primeiro é o do Samuel e vem por cada da esquerda. Agora sim, tem que agora ter tem bola que de ser. fogo. E tem que ficar de olho ali atrás pra ver se não vem nada, hein. Já conseguiu ali segurar, travou ali o Pescador. Vai tentando passar, não consegue... O problema é que o pescador tem que tentar ajudar o gigante ali, ó. Puxar as tropas. Curou bastante aquele arqueiro mágico, ele vai ser finalizado somente agora. Gigante Puxo passou, tá Decão! Bastante vida! Vai bater naquela torre da direita, vem ali por sombrino na sequência, o Bruno Clash, pode ser um bom momento Opa. pro Samuel. É, pode ser um bom momento, vamos ver como vai ser. Diminuiu a possibilidade com aquele mago elétrico, o pescador tá passando, ele deixou. O Decão, ele ativou a torre e largou mão contra um pescador. Então sempre que tiver um pescador. Ele vai deixar a torre defender, né? E o gigante passou, Decão. Já tem ali o minerinho colado também, pode ser o um momento que final. É isso? Hum, Conseguiu evitar o dano, mas vem bola de fogo! E a passada Boa! de Samuel garante a torre da direita! É isso, consegue a vitória! 2x0 pra cima do Wings! Passou o carro, decão! O TikToker tá com tudo, Samuel! Já começa então a possível última partida da CRL West 2020: primavera ou o começo da virada da Misfit, Bruno. Não, depende do É agora! É agora! Tá tudo na mão do Lapocabeleira Cat, decão! <risos> Qual Já. deck você escolheria pra ser campeão da CRL 2020, CRL US 2020, Decão? Corredor com foguetão. Olha, ousadíssimo. Classico, o clássico. Sem, sem morteiro, né, Decão? <risos> sem morteiro. Sem não, morteiro, pelo <risos> amor, não vamos usar morteiro não, Lapocati. Vamos escolher é, uma é. coisa aí. não, podia ser um deck de clone, hein? Só pra uh, dar aquela... Seria legal. Aquela Só aquela Pikantovski de leve. Olha, tem uma bela defesa contra os porcos aí o Lapocate, hein? Vai defender muito bem que o valor ótimo ser, do Lapocate por ali. Ele que vai talvez liberar seis bárbaros, não? Já liberou quatro ali na chegada dos porcos. Quando acabar a cabana, vai gerar mais dois, ou seja, seis bárbaros por dois. Ele tira mais do que ele gastou para defesa dos porcos. Ah, eu acho que tá bom. Tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo. Conseguiu resolver ali. Segurou um pouco mais, já tem ali o veneno colocado na frente. Vamos entender qual é o deck, tem, tem possibilidades, tem cemitério com, com a cabana, tem a cabana aí, apareceu já a cabana com o deck de golem também, tem algumas possibilidades diferentes, vamos ver qual será, com o gigante real já apareceu, qual será o deck do Lapocate? E Bruno, não, o deck do hum. Lapocate tá muito bom mesmo, é esse deck aí com qual? certeza é o de cemitério com dragões esqueleto e a encomenda real junto com a cabana... Vai complicar vai. demais a passagem dos porcos. Vai, com certeza, com, com certeza, hein? Vamos ver, a galera do chat falando que podia ser Golem lá também. É, mas acho que é cemitério realmente, galera. Provavelmente é isso. Tá com veneno ali já ajuda a ser cemitério também, né? Então. Vamos ver como vai ser ali, mas a possibilidade é grande, ainda mais com o cavaleiro ali, né, Decão? Sim, o cavaleiro aí. Um ótimo tanque pro cemitério, vem agora a bola de neve para reduzir um pouco de vida daquela cabana e também da torre, dragões esqueleto confirmado, confirmado só tá faltando o cemitério. Que aparece agora, Decão tá na tela o cemitério, tem ali os bárbaros também para tentar defender, o veneno vem na frente. Seria melhor ali se ele viesse mais no meio pegando todos os bárbaros, hein? Só que ela fica de leve. Ah. Vai ser uma partida pegada, porque os bárbaros pegada. vão defender muito bem o cemitério. O Olapocati Sim. pode até gastar o veneno ali para acabar com os bárbaros, porém... Não vai ter contra a máquina inovadora e a mosqueteira que vai chegando depois. Sim, acho que vai ser bem disputada essa partida. Quem ganhar realmente vai ter que trabalhar bem, porque não tem nada definido. Então, bora ver que... Opa, gastou antes agora, Dacão. Barbaros ali pra não deixar o cavaleiro passar e ter um tanque bom contra... É, pra ajudar aquele cemitério, claro, duas mosqueteiras aparecendo por ali máquina novadora e mosqueteiro batendo bastante também Cavaleiro pra permitir a mosqueteiro do Lapocard sobreviver E vem porcos! E vem porcos ali, gastou o veneno, tá sem, tá sem elixir pra fazer muita coisa Mas não precisa de muito, né Decão? É só ter ali a, aquela encomenda E tem que segurar do lado de cá agora, hein? A encomenda é ridícula de boa pra parar os porcos, não Por somente Sim. três de elixir Sim, é complicado realmente Tomou um dano ali, conseguiu baixar um pouco mais ali a vida daquela torre da esquerda o Air Surfer. Vamos ver como vai ser, tem novamente Bárbaro sendo travado pela encomenda, meu amigo, ele para tudo. Já tem a próxima acabando por ali, não quer saber de portas avançando na esquerda, vem o Príncipe das Trevas, tem a resposta da Máquina voadora também, Veneno sempre pegando na torre. O Lapocate já meio que largou mão do cemitério, vai rodando a magia dele. É, vai colocando ali o, o, o, a sua magia, vai tentando pensar agora, Decão, em tentar fazer vantagem de dano, né? Passar à frente no dano pra poder conseguir ficar na vantagem quando o tempo acabar. Por enquanto, 45 segundos, tá chegando o final, Decão. Esse veneno aí não foi na torre, pode ter sido uma vitória ali para o Air Surfer. Já vem a porcada avançando na torre da direita, a maioria Passou foi extraída pela cabana por ali, o porco chega na torre da direita, o porém, Bruno, não. não é a torre com menos vida. É, então, vamos ver como vai ser ali agora Minutos, segundos finais 25 segundos pra acabar, tem que começar a rodar, hein Tem que rodar dano, e o veneno é mais importante ali Ih, gastou o veneno no meio Não vai ter lá em cima, hein já voltar. temos a mosquiteira colocada por ali, vem a mosquiteira também por parte do Lapocate, cemitério. cemitério utilizado, Brunão. Pode ser o momento final, se dentro desse cemitério vai ser vitória do Lapocate! E pode colocar o Veneno ainda, hein? pode colocar o Veneno, colocou o Veneno para dar o título para o time da Space Station, momento final e é campeão. Da CRL West 2020 de Primavera, Deca! Lapocate garante com uma pressão final com cemitério, veneno e a Space Station é campeã da CRL West 2020! O brasileiro Samuel é o campeão... É aí o primeiro campeão da CRL West, né? Nós já tivemos um campeão na CRL East, é, na China, na, na, na Ásia, na verdade, com o Vitor Ancora também ano passado. Mas na West não tínhamos tido ainda, né? E aconteceu com o Samuel Bassotto Então, parabéns, Samuel Basoto, parabéns, PlayStation. Jogaram demais. E é isso. Agora, nos vemos em setembro com a nova temporada e aí dando vaga pro Mundial de Clash Royale. Se você curtiu o vídeo, curtiu a vitória da PlayStation. E curtiu a vitória do Samuel? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. E é isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou.